mulheres são e sempre foram a linha de frente de todos os processos de mudança e transformação no mundo, seja na família, seja na sociedade, seja na igreja, são sempre as mulheres que tomam a linha de frente nos momentos mais difíceis. E por isso morreram, como foi o caso da Marielle, que morreu porque defendia mulheres como nós. A nossa história só termina com a mudança, com a transformação social, com o empoderamento das mulheres, dos jovens, dos negros, com um o Estado justo. É dessa forma que a nossa história vai acabar, para recomeçar um novo Brasil. Mulheres que vêm de lá que não sabiam nem dar um oi. E hoje nós sabemos dar um oi. Hoje nós sabemos falar. Hoje nós sabemos gritar. Hoje nós sabemos falar. Somos mulheres. E somos mulheres sem medo de falar. Somos mulheres sem medo de gritar. Somos mulheres sem divididas. E somos o que vai é. se Somos nós. Somos ele. Maria, Maria, um bom Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a doce mais forte e lenta. E uma gente que ri quando deve chorar e não vive que apenas aguenta. Mas é preciso ter...